Olá pessoal, instalei um emulador de celular aqui, vamos ver se ele funciona né É o Hydro Hunters Adventure, vamos lá Ele tem 1GB né, vamos instalar aí para ver como é que é o jogo né, vamos lá Esse foi um dos jogos que não instalou ontem no vídeo né, então vamos, vamos ver se ele instala agora, vamos lá Então pessoal, tá instalando e vai demorar né, vamos esperar agora né, vamos lá então pessoal, instalou, vamos ver como é que é o jogo né, vamos abrir, vamos abrir para ver como é que é o jogo né. Então pessoal, o jogo é super legal né, eu vou dar uns dados sobre o jogo, é o Hydro Huntress Adventure Bluestar Games Limited, cartas, outras informações, atualizadas em 20 de Fevereiro de 2022, tamanho 1GB e 100MB, instalação 1000+, mais, versão atual 1.0.2 requer Android 7.0 superior para do conteúdo, 10 anos, violência, conteúdo de carne sexual, saiba mais, elementos interativos, os utilizadores interagem, compras no jogo, inclui artigos aleatórios, produtos no aplicativo. Então, esse é um dos, do, um dos dois jogos que não foi instalado ontem, mas eu fiz uma emulação no computador e instalei, né? Então pessoal, esse é o jogo que tá aí né, é isso aí, não tem mais jogo nenhum essa semana, eu acho né, porque nós já estamos na quarta-feira, acho que não vai ter mais nenhum jogo né, Que o jogo aí, se divirtam, instalem no celular que dá né, que dá pra instalar no celular, e é isso aí, até mais, tchau tchau.